Olá, eu sou a Jerupoca e hoje eu vou ensinar-lhes a como fazer uma farm de, de cacto. O cacto não é necessariamente utilizável, mas quando eu estou jogando no Survival, eu pego o, esse daqui, a é compostadora, e eu uso o cacto para pegar. para pegar farinha de osso. Então é útil ainda jeito de cacto. Você vê que vai bastante. Então se eu. Gastando pouco, entre aspas, né? Você consegue. Então, é uma das utilidades do cacto, né? Mas... E é muito simples. Você precisa de baú, funil, trilho, areia, carrinho com funil, o cacto e qualquer bloco. Pega vidro, você vai conseguir ver por dentro. Aí eu vou pôr aqui. O baú, o funil. Aí aqui em cima eu vou pôr isso. E aí põe. A areia que vai ficar flutuando porque tem o trilho. Aí põe o, o carrinho e pode quebrar aqui o trilho. E aí a areia vai descer e vai ficar assim. Esse meio preto. Aí põe o cacto. E depois põe o, o bloco que você tá usando desse jeito aqui. Ela vem aqui embaixo pra... Quebrar o vidro. E aí é isso. É literalmente isso Eu precisa esperar Por que que tem isso na parte de cima? Porque você não pode pôr blocos Ao lado Porque eu não tô conseguindo pôr? Ah, é porque eu fiz a areia, né? Eu Enfim eu, eu vou fazer aqui um bloco de três pra ver que Senão você não consegue pôr um cacto aqui no meio. Você só consegue pôr assim. Você não consegue pôr cacto desse jeito aqui. Ó. Não tem, então. Você só consegue em cima. Em cima aqui do, do, do mesmo cacto. Do lado você não consegue. Então quando você põe um bloco qualquer do lado, você vê que quebra. Então você vai. O cacto vai crescer aí vai quebrar para cair no funil e vai indo pro baú. Isso aqui é muito simples, né? Não tem tanta coisa para fazer, poucos itens. Entre, entre as coisas já que já aqui, Falando tipo da quantidade não do que você precisa para fazer eles. O mais complicado ou é, seria o funil, o trilho ou o carrinho com funil. Não, o funil seria mais difícil que o funil, né? que você fizer é de dois, mas... A areia, você pega uma pá normal com a mão. E o vidro você faz colocando a, a areia na fornalha. Então, é bem simples até, né? E é só isso, é bem, bem pequeno, né? Você pode colocar só, tipo, um negócio assim, que já vai dar certo. Mas se você for... Mas se você quiser, você pode deixar todos. Assim, igual eu tinha colocado. E quando você fica do lado do cacto no, no survival, só então, um último detalhe, né? E nós que estamos de pôr areia no chão. Você toma dano, né? Então, vou mudar aqui pra vocês verem. E que eu tô tomando dano? Então, cuidado quando você for pegar algum cacto no survival. Você pode se machucar. E aí, foi isso. Obrigada por assistir. Se inscrevam, ativem o sininho. Deem um like e su deixem suas rejeições nos comentários. Obrigada e até o próximo. Tchau!